Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre perfil de cor da Sony A6400. Eu sempre vi os vídeos de Giovanni Poé e aí eu queria ter aquele mesmo look no visual. E um dia eu encontrei também o Rodrigo Baião, um vídeo do Rodrigo Baião, onde ele falava sobre perfil de cor. Inclusive eu queria agradecer o Rodrigo, que eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu. E aí me alertou para um detalhe: eu nunca tinha um uma qualidade de imagem como a deles e eu tinha um equipamento bom eu tenho um equipamento bom eu tenho uma lente boa e a maioria da, dos equipamentos a, a, alguns deles já utilizaram e tinham uma qualidade de imagem muito superior à minha é claro que eu sabia que aquela pecinha que fica atrás da câmera também faz muita diferença mas eu queria ter essa imagem eu tenho um editor final cut tenho um computador muito bom para editar esses vídeos, o né? um Macbook Tenho uma A6400, tenho essa lente que está sendo filmada agora Que é a Sony 1800 e... Então eu tenho uma Sony A6400, tenho uma lente 1805, cento e F4.0 enfim, ele, ele usa essas, esse mesmo equipamento e tem uma qualidade superior. Então ele informou verifica se sua câmera está com balanço de branco é, calibrado. Aí eu me atentei e fui olhar, ele estava em automático. E pode ser que isso seja o problema da qualidade de imagem. Então eu fiz, a, bati o branco né, da câmera, coloquei lá no perfil, é, no balanço de branco, fui lá, coloquei no modo personalizado. E aí fiz o, a câmera entender, pus uma parte branca aqui na frente, e a câmera tirou uma foto e calibrou. E ali ficou calibrado exatamente conforme a minha, minha temperatura de luz aqui que eu tenho agora, que é 5600 Kelvin, mais ou menos. Que é o que está aqui agora no meu né, luz principal, na minha Keylight. Light. Então, gente, é, se você tem uma Sony, se você tem uma da série 6000, e também tem a mesma dificuldade... Vai essa dica, porque eu encontrei somente review é, para poder as, fazer essa setagem somente em inglês, a maioria, né? Então, se você tem alguma dúvida a respeito da A6400 com essas lentes, então compartilha aí, comente e a gente vai falando aqui para poder ter uma imagem com qualidade. Eu não sei como vai ficar, eu estou filmando em S-Log 2. Eu vou agora colocar no meu editor e fazer as correções de cor e verificar se ficou realmente bom, eu tô vendo aqui na imagem, aqui na tela, eu tô olhando pra tela tô gostando do que eu tô vendo né, antes eu olhava e não ficava, nem a captação já tava boa então você imagina depois na, na correção de cor, como eu sofri nunca consegui ter um look e aqui então eu tô voltando agora e para finalizar esse vídeo, então se você tem uma Sony tem um equipamento parecido com o meu, comente e agora eu vou editar aqui no Final Cut, e a gente verifica como vai ficar essa imagem, tá bom? Esse vídeo. Obrigado, compartilhe aí na sua rede social. E é isso.